Fala pessoal, aqui quem fala é o Ronart, então eu vim trazer um, uma coisa que eu achei bem interessante Eu falei assim, eu vou criar um conteúdo disso de... a Olha só, gente, a partir dessa cena aqui vai ter um barulho de moto, então não liguei muito pra isso não Aí eu tava no Google esses dias e vi a imagem de Kratos todo boladão lá, fortão, cavanhaque, cara de mal, cara de mal né Aí eu vim e pensei: se eu pesquisar Curtos versão feminina no Google, o que, que ia acontecer? O que, que ia aparecer? Então eu fui pesquisei e o que apareceu foi esse aí que tá na tela. Olha aí. Você viu, né? O que você que achou? Achou legal? Eu achei. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa imagem, rapaz, seria essa. Se fizessem um jogo com versão mulher, eu jogaria. Eu não só jogaria como entraria na minha lista do top 1, jogos mais preferidos que eu tenho. Né, então é isso. Bom, não é só isso, porque tem muitas outras imagens. Aí você para e pensa, se o Quartos fosse desse jeito, o que você faria? Você pegaria? Ah, eu pegaria. Sem falar que de muitas, muitas vezes que o Kratos ficou desse jeito Muitas vezes são... <risos> é bem raro de ver uma cena dessas Bom, é, não é bem raro também porque temos os famosos cosplays Para cosplay, quem não sabe o que é um cosplay É quando os fãs de algum game ou alguma coisa que é relacionada ao produto geek se veste qual aquele personagem ou personagem de game, de anime e tal, e pra falar a verdade, também temos a maravilhosa fan art, fan art né, que desenha os nossos personagens de anime, para que possam, sabe, ser bem úteis a ah, certas coisas, eu sei que vocês aí usam isso aí para se masturbar tá, tô de olho hein. Pessoal, lembrando que se você tá assistindo até aqui, deixa o like aí, tá? Ajuda aí. Então, a gente, a partir dessa cena aqui, vai ter um barulho de moto. Então, se puder ignorar, por favor, ignore, dá uma força para pra nós. Porque esse aqui é o segundo vídeo oficial mesmo que eu tenho desse canal. Que é só um experimento meu, é só pra ver até onde isso vai dar. Eu. Como eu falei nos outros vídeos, eu copiei Gularte, então tá bem na cara isso, né? E só pra falar, eu posso trazer mais conteúdo desse tipo, desse tipo de forma. Se vocês quiserem, então é só deixar o like. Voltando ao assunto. Eu não achei só aquela imagem do Cortus versão feminina, achei muitas outras. Por exemplo, olha essa aí. Mas não tem só essa também, né tem essa, essa, essa, e essa aqui Vocês viram aí, gente? Pois é, né eu tenho certeza que o Cleiton aprova E galera, eu tenho certeza que vocês devem ter notado né que eu mudei o nome do canal para Ronald Eu mudei para Ronald porque é um número que não, um nome que dizer, um nome que não tá conhecido. Então eu queria fazer com que ele fosse conhecido, tipo, Google Art ou Prair Gameplay. É, é isso. Se vocês gostou, deixa o like e tchau.